Oláiros, bem-vindo a mais um Jogando com o Mendigo. Estamos jogando Ghost to Glory, o Mago, o jogo do máximo, né, do Playstation 2. Estamos na parte 5 ou 6. Eu não não eu vou parar de contar porque eu sempre esqueço, né? E terminando a outra parte, ficou para tocar uma, uma cena, né? Uma cena animada que eu vou botar para passar agora. E quando passar, eu vou explicar e a gente continua a nossa jornada, porque não pode ficar sem entender a história. Hein. Vamos lá. Looking for someone. Stephanie. <gasps> Stephanie. Release her and hand over the key to my own Achilles. <laughs> Nossa, pronto, o que aconteceu foi o seguinte. A gente tá pegando as bênçãos dessa sacerdotisa, né? Uma por uma, pra ficar mais forte e enfrentar aquele cara, o Akiri, o último chefe, aquele cara que tá governando os mortos. Só que ele descobre o plano da gente e mata a próxima sacerdotisa, né? Que a gente ia pegar a bênção dela. Ele mata antes de você poder pegar e vai embora. E é, o plano agora, a morte aparece, né? Diz que a alma da mulher foi para o submundo e o plano agora é ir lá, aí a morte mata o máximo de novo e a gente tá aqui no inferno, bem-vindo ao inferno, era pra eu ter dito isso eu disse isso no, no, no Alasca, é pra ter dito aqui literalmente o sul do mundo, e começa inimigo novo, armadilha nova pois muita coisa nova pra explicar, vamos começar como é que tá as coisas aqui, eu morri da outra vez, perdi, tem uma habilidade pra colocar ali ainda né ok, vamos lá Mostrar. Não é pra voltar, eu vou voltar aqui só pra mostrar o inimigo novo pra explicar ele. Ele é esse fantasminha. vou chamar de fantasma não porque é uma aparição. O, o bicho chato, o fantasma o fantasma é aquele outro bicho das primeiras fases, né? Que ele passa, não faz dano nenhum e só tira as fadas. Ele só incomoda, não é tão chato. Esse cara é o seguinte, ele, ele, não, ele também não faz dano, mas ele te pega, ele te segura né pros outros inimigos bater ou te joga num buraco. Ah, mas ele, você, dá pra você sair se você ficar lutando com o controle, roda usando a lógica, aperta quadrado e X. O cara ainda me deu habilidade boa, é o do Strike, né? Já tem, ainda bem. Pronto, aí, o, o jeito de você se livrar desse cara é isso. Aquele baú ali vai ter só dinheiro, não vale a pena. E ele é trancado com chave, então não, não vale a pena. Mas tem uma chave lá pra trás, eu também não vou voltar, porque eu tô com muita chave. Vamos lá. Armadilha nova aí, ó. Esperar e correr. Não tem mais chão, o que é bom para meu escudo do vento, né? O escudo da tempestade. Mas é ruim para mim, que eu não sei voar, não. Aquele cara que acabou de morrer também não sabia, não. Acabou caindo. Ah. Escudo difícil de fazer. A partir de agora, quando você tá em cima dessas coisas que se mexe, vai ter muito disso. Essas essas e engrenagens quando você tá em cima. O, o pulo fica esquisito de fazer você sair de um, de um jeito esquisito do pulo. Não é garantia que o cara vai sobreviver no, no pulo. Eu não sei nem explicar como é que eu dou esses pulos não, mas... Você pula de um lado para outro, hein. Cruza o dedo e vai. Aqui vai ter um inimigo novo. E tem uma fonte de inimigo ali que não para de sair essas cabelinhas chatas. Não vou poder nem, nem parar para lutar com o bicho e explicar. Ele aparece já, já Deixa eu quebrar aqui. Ali, ele apareceu. É o, é o Bacurim macetador, cara. Olha, o bicho é muito chato, ele tem essa marreta. Olha lá. Porrada muito foda. Corra de chefe mesmo, carinha chato, cara. Você tem que ficar longe de pular. A caverina vai deixar nenhum lutar. Pronto. E não dá pra fazer dano normal nele. Se você tentar bater assim, não, não é fazer dano nele. Tentar bater assim também não dá. E você, ele é pequenininho, você tem que abaixar pra poder bater. E ele tem muita vida, cara. Um, aí você corre um pouquinho pra perto e bate, porque ele se afasta. 2. três, quatro. Quatro porrada. Quatro cinco, eu já vi esse bicho aguentar mais, mas né? É assim que você lidar com o bacurinho macetador. Eu chamo ele disso porque ele faz esse barulhinho de porco. Ele é um demônio, ele não é um porquinho não, ele é um demônio, mas ele faz o um barulhozinho de porco. Eu chamo ele de bacurim. Por aqui, porco pequeno é bacurinho. Na minha região O kawaii é mais ou menos esse aqui do inferno. É é o submundo, aqui não é o inferno. Então aquela mulher morreu e veio pro inferno, cara. Ali, como podemos ver essa coisa linda, é o quarto e último encantamento do jogo, né? A gente já pegou todos. Fogo, luz, que na verdade é trovão, né? O fogo, trovão, o gelo e agora esse aí, que é o das trevas. Que é o melhor elemento do jogo. Olha lá. A espada fica... Com esse brilho roxo, a bicha é mó da hora, cara, o jeito que ele o barulho. É que faz mais dano. É o que tem as melhores magias também. Que tem a seta mágica e o do strike. As melhores que tem são dessa arma. A força. Cortou o miserável no meio. Vamos pra cá. Aqui, aqui é outra armadilha nova. Essa aqui é o seguinte. Você, ó. Tá vendo? É, uma, é tipo aquelas armadilhas de urso. Você tem que ir bem rápido. Quando você tá perto ela começa a ativar. Precisa nem estar tá em cima. Você vai bem rápido ou então você se abaixa abaixado sem se mexer. Já que meu se abaixar em L2, né? O meu L2 tá meio ruim. Só de ficar segurando o botão ali. E a é de controle de play 3 é um botão que eu não gosto. Outra armadilha nova aí, esse dragão que fica soltando fogo. Tem essa lava que cai nele, né? Ele tem esses intervalos. Eu tô explicando muito bem explicado agora, acho que tá ficando até chato, mas né? O checkpoint aqui. Eu não vou mais, mais me confiar. Eu jogo sem checkpoint, mas não vou mais me confiar não, né? Aqui. É chato, o cara morrer tem que voltar pro começo da fase todo no vídeo. Já não era fácil, agora piorou muito. Opa, quase que eu peguei o elemento. Já não era fácil, agora está muito mais difícil. As fases estão muito mais confusas também, cara. O jeito que esse mapa é feito... Bom, tá bem, tem, tem mais caminho pra ir agora. Vai embaixo também, aqui é que eu tô indo no caminho certo. Mas olha a loucura que é agora, E esse fundo parece daquela fase do Mortal Kombat, cara. Do Mortal Kombat 2, muito bonito. Vamos para cá. O caminho certo é pra cá, na verdade, ó. Tem esse cérebro pra você pô mas eu vou pra cá pegar armadura. Tem um ali, não é tão... tão chato de pegar. Opa, pô de novo, explicar o poder. Esse aí, deixa eu ver o nome. Tá um bonito, bicho. É o escudo flutuante. Você segura a bola e o escudo fica parado. Não é uma utilidade muito boa. É mais pra... pra dizer que tem e que é legal. Com, com, com o nosso escudo fica massa, porque, ó, você segura o botão de bola o escudo só volta quando você soltar. Segura. Aí, ó. Com a nossa habilidade ele fica massa aqui, ó. Um furacãozinho mó da hora. Não tem utilidade nenhuma, cara. Isso é um verdadeiro lixo. Mas é bonito. A armadura que eu tava atrás é essa. Não confio. sei porque né? tem muito inimigo pra vir aqui, mas. Quando você sabe qual é o inimigo e como lutar, é de boa. Aí é o cara que soltava o machado, o cara já chega pulando pra desviar. Dá é pra defender. Ou se você atacar normal, o machado dele volta. Era pra eu ter dito isso no começo. Talvez eu tenha dito, não sei. Ah, meu, meu L2, cara. Certo, eu ia começar a ir rápido porque o meu L2 tá nas últimas Só, você, fica... você não precisa segurar o botão nada, só pula em cima e fica esperando no máximo. roda de um 5 ele dá o um, um maior pulo que dá. Tentar ficar com o controle parado pra, né? E cai, chega de um, um medo aqui. Eu vou pegar o fogo, já tá acabando das trevas. Hein? Tô sentindo falta daquela seta mágica. Espero que alguém deixe ela cair pra eu travar ela no, no último lugar ali. Grenagens, Bacurim. Não, não, não. Ele aguenta isso tudo, cara, do fogo. É três do fogo. Ah, das trevas é só uma. É isso que eu só dei ruim. Aqui, aparição. Só tem vento na moeda, achando que quem eu tá Aquele baúbinho ali, ele é um... O mago tem que ir bem rápido. você pula aqui, vou dar uma escudada nele. Tentar. Eita. Ai. Ah! É melhor tomar magia do que morrer, né, cara? Eu perdi, a, perdi a distância do escudo. Bem em cima. Ainda bem que ele já está indo embora. tarde. Não, bota no neném, Caralho, Cara, morre, velho. Tem então, uns que vão bem rápido, né? Quanto mais rápido você mata, mais chance tem dele de dar uma vida, ele tem chance de dar vida. Aqui tem chave, quanto eu tenho... tem oito um chaves, cara. Mas o negócio aqui tem que ter armadura. Deixa eu salvar bem aqui, aqui né? Oxi. Ele quer um baú. nem reagiu, diga bom o segredinho. Só vou salvar aqui, eu vou ali pra cima. Aqui, aqui não é o caminho certo, aqui é só pro cara pegar item, eu vou atrás de... Se tiver pensando de chave é uma boa, porque tem muita... Mas eu estou atrás da armadura. Aqui. Aí é o que? É um escudo que eu acho que eu vou pegar. Vai ter chave aqui. O escudo está já quebrando. Isso é um escudo normal. A gente está com o escudo de prata, mas se você pegar qualquer escudo, ele carrega o escudo completo. Não, não ficou mais fraco o escudo. Não assim, sei como é que defende. Chave da escuridão aqui, depois eu volto pra pegar a chave. É que esse cara é chato? Você tá, tá distraído dele que pega ele. É bem fácil você cair aí. A armadura tá pra cá. Porque vai precisar. Pega a chave aqui cair. Vai ter outra chave aqui pra pegar também. Dá uma volta, pronta, aquela da E a gente vai em né Eu não consigo dar esse pulo pra cá. Consigo, Não tem outro lugar pra ir. Deu, sei aqui. Ruim oh, a câmera. Começar a vacilar agora. Poxa, ele tava tá nem aqui, cara. Ele vai marretar o chão. Não tem inimigo aqui. Tipo, eu não era o inimigo dele pra estar tá aqui. Ele. Não gostava desse chão em particular. Começou a, ma a macetar o chão sem ter ninguém por pé. Não, não, não! não. Cara, olha a combinação. Pode ter um baú pra cá. Lugar são tão parecidos. Esse ali. Ah, aqui tem uma armadura. Não dá pra voltar por aqui. Espero que dê pra voltar pra cá. Porque né? é perigoso. Escutando esse barulho de bomba. Tem que ser. Eu perdi o combo. Nunca mais ganhei. Eu joguei fora, hein. E aparece o fase Nunca mais eu vi. E na uma fase, aí chovei inimigo aqui, cara. Um monte de caveira. Essa W Strike aí. Vamos lá. Tá oito 8 já. Oito 8 inimigos. Lidado que eu tava sentindo falta. Agora vai ser difícil de usar, cara. Essas partes são tão difíceis que eu não consigo manter a armadura mais não. Né? Vai ser chato pra usar. Vai ter uma vida aí pra trás, mas eu não vou atrás não. 14 aí, hein. Nem perde vida também, simbora. Vamos ainda essa fase, hein. Eu ainda fui por outros caminhos, os caminhos que né, são mais são mais rápidos. Aqui é a fase 2, vou repetir novamente. E a fase 2 sempre é a fase que tem as outras fases para você ir, né? A hub, o mundo, que eu chamo. O mundo do quarto mundo. Bonito, hein? Olha lá. Bonito não, estética sombria, trevosa. Eu acho massa isso. Puta seta mágica, venha para cá indispensável para onde a gente vai agora que é essas outras fases satânicas do mal. Malzão aqui acho que aí tem dinheiro ali eu não vou atrás não 70 dinheiro é que você sempre vai precisar então eu vou atrás tem que ser muito dinheiro para ter feito essa volta 5 moedas cara não tem condição, vamos lá. Quase 23. Eita, olha essa fase, cara. Vamos lá, vamos pelos atalhos do medigo. O certo é você ir devagarzinho, pulo por pulo. Eu vou dar um pulo pra cá que já é arriscado, mas né? A escada aí é devagarzinho matando todo inimigo, cara, porque é muito bicho. Toda... Todo puluzinho que você dá, vai ter um inimigo de negócio. Esse eu vou pra cá agora. Acho que eu erro Isso era ter caído no triângulo. Ter caído assim, no triângulo. Porque se tiver inimigo, forte já. No! três, cara. Olha, tá vendo... Não, não, não, eu vou chamar isso aqui de ilhazinha. Não, não é ilhazinha, Dor dois bichos desses, cara. Uma bacurinho, uma aparição. Vamos lá. ter dois zumbi. <risos> apertar isso aqui pra fazer uma ilha lá atrás mover. Pronto, é pra aí que a gente quer ir. Pra apertar outra coisa, pra abrir outra coisa, vai ser assim. Essa fase é chata pra caceta. Não vou usar o checkpoint ainda, porque a fase começou agora. Morrer não tem nada. Confiança, rapaz! Posso não ter um combo, né? Mas a girada conta como segundo e um terceiro ataque também. Tem um baú aqui, né? Me enganaram. Eu jurava, cara. Eu juro que tem um pra cá. Só que é aqui dentro, quer ver? É aí dentro, vai ter que abrir isso aí. Pra cá agora. Aqui é a ilha que tá movendo porque a gente apertou, bateu naquela coisa. Morre medo desse pulo, cara. O cara morrer depois de morto, como é que faz? O máximo tecnicamente está morto. Se ele morrer para cá, ele vai para onde? Esses outros caras também que a gente tá matando. esse escudo, como é forte, cara. Veja que beleza. Só não quebra isso, hein, cara. Tem um atalho bom aqui, cara, que eu não vou pegar não, porque é arriscado demais. Mas, ó, dá pra pular ali. Pode parecer que não dá porque é longe, mas uma coisa que eu nunca disse, é uma coisinha só pra, pra quem tá no nível avançado de jogar máximo. Você dá dois pulos, quando você for caindo, você dá essa espadada. Ele dá um, um pouquinho a mais de... De distância, eu não vou arriscar esse pulo, cara, mas talvez eu não vou, não, porque tem que ensinar de jeito certo e arriscar demais. O certo, é voltar na segurança. Não quero voltar isso tudo aí, não. Porque se você morrer, eu morrer eu vai ter que começar a fase de novo, apertar os botão tudo Isso aí tá rápido, hein? baú e o baú né o bicho cara Tô procurando esse baú miserável e ele não aparecer aí ele é fechado miserável mas é uma armadura e deneiros. e lá vamos nós goela baixa é o nome da fase Literalmente o esqueleto otaku, cara, ele teleporta pra sua de dada pessoal, garoto, bicho chato, pô. tá, porra. Vou botar aqui, o cara treinando, porque porque sair um gás daqui, eu acho que esse gás não faz dano pro cara. só do efeito, nem sai mais, olha lá. mas isso aí com certeza faz, o jeito seguro é você ir por debaixo de uma boca dessa se eu fosse aqui não vai pegar né, a outra vai, mas essa não pega, você espera essa daqui passar aí. Pronto, olha esse buraco cara tem uma armadura ali que eu vou atrás mas é bom você matar os inimigos primeiro Tem um buraco aqui. No... A câmera esconde. Ó. O cara vai andando rápido aí. Não vê, mas a câmera escondeu. Tem um buraco aí. É pra pular. Oxi. O cara teleportou, velho. Me assustei. Essa música tá me dando medo. Perigoso isso aqui. Mas vamos lá. Agora que eu perdi a armadura, hein? Vou estar lá embaixo e vamos. Aqui pular para onde eu tava. Eu tenho que esperar isso aqui subir bem muito. Quando tiver no topo a gente dá o pulo. Cara, o cara cai nessa lava, o cara morre eu vou atrás de 10 conto? Por que, é que a ganância não faz aqui, cara? A câmera quase me mata, velho. Não posso empalar ele aí que tá na, na, na beiradinha. Aí tá vendo o que, é que acontece na birada, o cara cai. da fase naquela montanha lá de trás. Tem esse caminho aqui ainda, mas tá perto. Acho que eu não acerto, hein? É o perigo. Tem bem pouquinho espaço pra você pular. também você dá os um dois pulo aqui caiu aí, só outro. Tá perdi até um continuo todo aí. Eu não sei se eu tava na vida sério não, mas... Provavelmente tá, véio. E essa lava é muito perigosa. Acabou com essas vidas tudinhas, droga. Acabei de perder uma armadura, não foi? Ali tem as trevas e eu vou precisar. As trevas. O, o, o, o encantamento. Encantamento negro. Qual o nome daquilo, velho? Eu chamo de encantamento das trevas, né? Logo dois, ah! A seta mágica desse, de de desse elemento, cara, é o negócio mais forte que tem. Você vai precisar. Tem final de fase aí que vai juntar tanto inimigo. E, ou do Strike ou, ou a seta mágica de desse elemento. Porque senão não dá certo. Eita, vai um pé na cova, literalmente. Olha só. E agora? Ah... Quero até um strike aí. Eu vou usar o elemento Eu vou usar a seta mágica disso aqui agora, que é juntar juntar inimiga. Três. Eu errei o ataque e ainda matou dois, ó. Seu até assim. Olha que linda. O suga tem show, cara, do... do... Ishi, do... do... do... do... Eu vou comprar aqui para mim uma armadura. Aí. Olha, cara, chegou ali, não acredito. Deixa eu pegar isso. Essa tomada que já tem, tá travada ainda bem. que é aquilo? Me inimigo guardando uma caverna aqui, eu nem vou. O certo é você ir pra cima. armadura aqui, né? Já tô, já tô mais ou menos. Um inimigo novo vem ali, olha lá, o que você esperando é a cabra, botar a cabra para berrar o Homem bode. ele, ele dá uma corrida, sabe, ele te dá uma chifrada, faz um dano legal, olha lá o perigoso, ele não é muito forte não, mas né, é bom estar esperto. Toma dano, não? Que problema, rapaz. No modo cuidado máximo, cara. Nem, nem o, o, o, o, o Cuidado máximo no máximo. Não tem mais nem chão, hein. Tem que ficar olhando. O certo era aquele caminho lá mesmo. Me desculpem, cavaleiros, eu errei. O certo era aquele outro caminho. Aqui tava tão perigoso que eu fiquei com medo. Cabra mole. Para cá mesmo. Uns pulos que parece que nem vai dá para fazer, olha só. Essa até pegadinha. É para cá mesmo, eu lembro dessa porta, tem um monte de inimigo ali. Podem ficar parado, É Um cara soltando machado aqui, um soltando bomba lá. Ainda tem esse gaiato aí fazendo uma dancinha. Não era bomba, era esse cara aqui. Vou chave, cara, pra aqui. Nove chave, gente. Deve que não seja um mínimo hein. Muito deneiros e uma vida. Um o melhor baldo do jogo, hein, cara. Uma vida e, e três diamantes. Hein. Finalzinho, lá. Se eu não cair aqui, a gente passa. O cara tem que calcular todo o pulo. Ah, quase não dá, garoto. Pronto, cavaleiros. Metade da fase é brincadeira, <risos> Tem que matar muita coisa, pegar muito tesouro pra fazer o 100%. isso não vale a pena. É um trabalho tão grande que não. Né? O cara tem que ter muita mão no jogo. É um jogo que eu gosto, é claro, mas. Né? O cara ganhar a minha primeira. Eu vou reclamar de novo. O cara ganhar a primeira fase de presente de novo, ao contrário, isso não é presente de 100%, cara. O cara já fez 100% e o cara ganhou o quê? uma aqui, mostrando aqui fica o save. Não! Sou direto. dá uma dar um banho aí, cara. Pronto, a gente vai salvar aqui, cavalheiros. Teleportar, né? Dizer novamente aqui é o teleporte, que é o save. Se você quiser voltar pra outra fase, pegar habilidade, né? Ou pegar vida, o lugar é aqui. E eu vou ficando por aqui, porque eu tô dividindo os vídeos agora em duas fases, né? De duas em duas fases, e E é isso mesmo. Obrigado por assistir o Jogando Comedigo. Eu eu me desculpe falar muita besteira. Tô tentando ensinar aí. Acho que ensinei muito bem ensinado, né? Acaba sendo até chato, mas é isso aí. Muito obrigado por assistir. Vejo os senhores na próxima e...